Para instalar a ABNT no Word, usando o plugin do Mendeley, primeiramente você deve ter o plugin do Mendeley instalado. Bom, feito isso, você deve fazer uma citação qualquer. Clicar em Style, More Styles. Agora, basta clicar em Get More Styles. E instalar a ABNT desejada. Após instalar a ABNT desejada, você clica novamente em Style, More Style. E na aba Installed, você seleciona a ABNT que você instalou, clicando em Use This Style. E pronto. Bom, é isso, e obrigado.